Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem vindo ao nosso encontro marcado de todas as semanas aqui no seu canal oficial da Numerologia do Desenvolvimento Pessoal. E continuando com a nossa série Dicas para Viver Bem, nos vídeos anteriores nós já aprendemos a importância de mudarmos a nossa mentalidade para controlar as nossas frustrações, para reduzir o estresse, cultivar o amor próprio e se permitir ser quem você é. E se você não assistiu, aos vídeos anteriores dessa série, eu recomendo que você assista. Eu vou deixar, inclusive, aqui na playlist, aí no cantinho da tela, nos cards, né? Assista a esse vídeo até o final, deixa seu like, e depois você vai aqui no card, clica na playlist e assiste aos outros vídeos dessa série. Né? E essa série não estaria completa de forma alguma mas se nós não falássemos sobre relacionamentos. Não resta nenhuma dúvida que os relacionamentos são importantíssimos, né? São por muitos motivos e questões diferentes, isso não importa. Mas de uma forma ou de outra, os relacionamentos são determinantes para aumentar o nosso bem-estar emocional e criar aquela estabilidade que nós buscamos nas nossas vidas. Né? E aprender a assim, ser um bom amigo ou uma boa amiga, uma boa companheira ou um bom companheiro, ter alguém com quem se possa contar e alguém com quem nós possamos confiar, faz com que nós nos sintamos seguros, né? mais confiantes e mais completos. E não resta também nenhuma dúvida que os relacionamentos afetivos, principalmente, são é, de extrema importância, né? porque além de nos tirar da solidão, eles geralmente são os nossos espelhos, né? e eles nos mostram as maneiras pelas quais nós precisamos é, mudar para nos tornar os melhores companheiros, melhores amigos, amigas, amantes e, consequentemente, pessoas melhores. Mas se você tem um relacionamento difícil, né, eu tenho boas notícias para você ele pode ser tratado e pode ser curado, né? E é isso que eu vou te ensinar, que você vai aprender nesse nosso vídeo de hoje. Eu sempre reflito sobre a vida, né? Eu gosto de analisar, eu gosto de pensar no que eu tenho feito, porque que eu tenho feito bom, né? O que eu posso melhorar e nas coisas que eu aprendi. E com o tempo, eu elaborei uma lista de lições aí que eu fui aprendendo ao longo desses meus 54 anos, né? que é e uma coisa que eu percebi é que, independentemente de qualquer coisa, todo mundo quer ser feliz, né? se sentir bem e amar a vida. né Mas sempre haverá momentos de dificuldade, e nesses momentos de necessidade é importantíssimo termos alguém com quem nós possamos desabafar e contar. Né? É importante ter alguém que nós temos confiança para que nós saibamos independentemente de qualquer coisa, essa a pessoa nos é fiel né? e estará conosco ali ao nosso lado. E ter bons amigos ajuda, obviamente, né? mas por melhores que sejam os amigos, eles nunca serão tão confiáveis e pacientes, né? principalmente é, em situações difíceis, quanto um esposo, um marido, um parceiro ou uma parceira. Né? E os relacionamentos são parte da nossa motivação e sem eles, com certeza, seriam, seríamos é, incompletos, né? porque ainda faltaria alguma conexão com o nosso verdadeiro o problema é que a maioria dos relacionamentos começa com uma grande atração, né? que ela se transforma em uma grande paixão, que com o tempo se torna amor e depois se acomoda e regride, se tornando mais, é... muitas vezes, é mais uma grande afeição e gratidão, né? aquele reconhecimento, quem sabe. E aos poucos nós vamos erguendo barreiras, né? nós vamos nos afastando da outra pessoa, a outra pessoa obviamente fica chateada e também acaba... É, desenvolvendo é, o seu próprio sistema de proteção e devolve na mesma moeda e isso vira aí um padrão de comportamento destrutivo né, dentro do relacionamento, vira um verdadeiro toma-lá-da-cá e ambos acabam ficando infelizes é, e descontentes. Né? E o problema não é o comportamento destrutivo em si né na verdade isso é o sintoma de alguma condição né seria melhor dizer que está forçando você aí vocês dois na verdade né agirem de uma forma que está sabotando o seu relacionamento e no momento que essa condição é descoberta e é eliminada o relacionamento começa a se curar vamos dizer assim naturalmente né o grande problema é que pelo desconhecimento sem saber, o casal acaba criando aí um padrão de relacionamento que está envolto num ciclo de mágoas, né? que faz com que cada vez mais um se afaste do outro e com isso fica aquele empurra-empurra, né? aquele é, tomada cá que se torna uma verdadeira quebra de braço. E é claro que disso não vai sair nada de bom. Né? Isso só vai produzir na realidade um grande sofrimento e onde ninguém percebe ou aceita seu papel é, no problema ou na dificuldade. Né? E eu percebo que a maior parte do problema das pessoas que me procuram né, para fazer uma consulta de orientação numerológica, ou mesmo a quem quer fazer um estudo numerológico, está nos relacionamentos. Né? E isso acaba se refletindo em todas as outras áreas aí da vida dessas pessoas. É, eu sempre digo que em função da engenharia, né, é, a função do engenheiro é identificar problemas. É identificar dificuldades e arrumar uma solução prática e viável. Né? A definição mais precisa que eu já vi de um engenheiro é aquela que diz que um engenheiro é aquele que consegue fazer com um real o que qualquer idiota não consegue fazer por menos de 100. Né? Ou, resumidamente, um engenheiro é aquele que resolve o teu problema com praticidade enquanto os outros só criam dificuldade para te vender facilidade. Né? E como um bom engenheiro que eu sou, né, todos já sabem, e vocês não sabem, eu sou formado em engenharia, inclusive, mesmo fora da minha construtora, na minha carreira como orientador humano e consultor pessoal, eu percebi que 99% dos problemas que as pessoas enfrentam nos relacionamentos é por questões de desconhecimento, né, mesmo em casais que acreditam se conhecerem muito bem, que já estão juntos aí, Há 10, 20 anos eu percebo que esses relacionamentos são duráveis, são sólidos, inclusive, né? É, porque eles desenvolveram a tolerância e aprenderam a conviver é, uns com os outros, né? Em alguns casos, eu dizia, a suportar os problemas. Mas mesmo assim, eles continuam ignorando algumas das principais características das necessidades da outra pessoa, né? Da sua parceira ou do seu parceiro, né? E ser capaz de entender. Comportamento da outra pessoa, ao invés de tolerar o comportamento dela, é o primeiro passo para minimizar, minimizar é, minimizarmos os conflitos. Né? É, eu vejo muitas pessoas que me procuram dizendo que toleram determinadas atitudes aí dos seus parceiros, das suas parceiras, né? porque as partes boas compensam as partes ruins. Né? É, isso com certeza não é um relacionamento sadio, né? porque por melhor que pareça ser, não se deve tolerar. Porque isso só cria mágoas, né? Porque cedo ou tarde virão à tona e vão causar muitos problemas, realmente. Então você pode não ser capaz de mudar o que a outra pessoa faz, né? Mas você pode mudar o que você faz com essa informação. Aliás, o estudo de harmonia conjugal serve exatamente para dar esse tipo de informação, esclarecer esse tipo de conflito, né? É, eu sempre digo que o problema no relacionamento não é resolver, né? É esclarecer. Resolver, você resolve charadas, quebra-cabeça, dificuldades conjugais, você esclarece. Né? E, infelizmente, esse ciclo de, conflito, de conflitos pode ser esclarecido, né? e apenas uma das partes é, pode fazer isso e se convencer disso. Né? Todo conflito requer de dois participantes ativos. É igual um jogo de tênis. Para que o jogo ocorra, é preciso que os dois recebam e devolvam a bolinha sem parar. Né? É um bate e rebate até que um dos dois jogadores aí para de bater a bolinha e aí o jogo acaba né quando alguém se recusa a devolver uma jogada o ciclo para o jogo termina e aí está a grande oportunidade né você pode recuperar o amor no seu relacionamento né você só precisa saber como é, eu gosto de usar um exemplo muito real é, de um casal que eu fiz o estudo de harmonia conjugal já há algum tempo mas foi muito marcante, porque era um casal onde eles estavam juntos já há uns 20 anos na época. Um não vivia sem o outro, mas eles brigavam o tempo todo. Né? Eles fizeram terapia de casal, todas essas coisas, e não resolviam. Era que nem a música sertaneja, né? viviam entre tapas e beijos. E por meio de uma pessoa que era amiga íntima e confidente deles, né? que havia feito seu estudo numerológico comigo, eles chegaram até mim, e uma das razões mais comuns pelas quais as pessoas procuram a numerologia, inclusive, é para descobrir a compatibilidade dos seus relacionamentos. Né? Mas, na realidade, não é uma questão de compatibilidade, né? Tudo se resume ao entendimento. Compatíveis todos são, né? Todos são compatíveis entre si, desde que sejam capazes de entender as necessidades e os conflitos, principalmente, né? Aí da outra pessoa. Mas eu resumo que, para entendermos essa questão, né? Ela era muito preocupada com tudo, era estressada, né? Sabe aquela pessoa que acredita que adivinha o futuro e ele mais centrado, racional, observador, né? O foco do problema deles era que ele achava que ela achava que ele não se importava com ela e com os problemas dela, e ele reclamava que ela falava demais, né? Que queria chamar a atenção o tempo todo, que ela era egocentrista, né? Que não sabia a hora de parar. Então, nós fizemos o estudo numerológico dos dois, o né, estudo de harmonia conjugal, inclusive, e aí eles começaram a entender de onde vinham esses conflitos. Né. Ela era uma pessoa de personalidade naturalmente mais forte, e ela era insegura, né, e tudo a preocupava. E isso deixava ela ansiosa, né, mais insegura, e ela esperava, obviamente, o apoio do parceiro dela, do marido. Mas ele tem uma personalidade mais racional e mais imediatista, a preocupação dele era com o que ele tinha que resolver no momento. Então ele se focava naquilo. né? Não é que ele não se importava com os problemas da companheira dele ou com ela. né? Ele apenas se focava no que era importante para o momento. E ele não ficava sofrendo por antecipação, com questões que poderiam ou não acontecer. Né? Enquanto ela, por outro lado, no que, é, não queria também chamar atenção. Nem era egocêntrica, né? querendo toda a atenção para ela. Era insegura, na verdade e até certo ponto ela era indecisa. Né? Apesar de ser uma grande executiva, ela contava e confiava com a competência do marido para tomar suas principais decisão, decisões. É, então, coisas que para o marido pareciam insignificantes para eram grandes questões. Né? Muitas vezes pareciam até ela era assim, uma pessoa mais dramática. Então, coisas que para ele pareciam normais, né? não fariam nenhuma diferença para ela, às vezes se tornavam um dramalhão, né? parecia o fim do mundo. Então, a partir do momento que um começou a entender não só as características um do outro, né a maioria dos casais conhece bem, mas a maioria dos as necessidades que precisam ser supridas na outra pessoa e das quais elas contam com o outro, esperam que o outro supra as coisas, começaram a se encaixar né de um jeito ou de outro. Todos nós esperamos que as pessoas com as quais nós nos relacionamos nos permitam ser vulneráveis e nos deixem à vontade para pedir ajuda quando normalmente... Nós não pediríamos ajuda a outras pessoas. né? Quando a outra pessoa desconhece as necessidades, as vulnerabilidades da outra, é, isso soa como uma quebra de confiança. né? Um pacto foi rompido. E, às vezes, dependendo da personalidade da pessoa, pode se equiparar a é um ato de traição, como era o caso. Né? Ela tinha essa visão mais mais dramática das coisas. né? Os relacionamentos nos mostram como amar e como sermos, sermos amados, principalmente. né? Assim como mostra também é aquilo que queremos da vida e o que nós não queremos, né? ter relacionamentos de confiança nos permite ser pessoas verdadeiras, né? nos permite sermos verdadeiros. Então, um relacionamento, como eu comentei lá no início desse vídeo, né, um relacionamento que precisa ser um motivador, porque é isso que nos torna capazes de nos abrirmos a novas possibilidades, a inspirar outra pessoa a fazer o mesmo. Né? Sem isso, cada um se fecha aí dentro de si. E o grande problema dos relacionamentos é que eles envolvem muitas variáveis. Há né? muitas coisas que as pessoas fazem para manipular pessoas e situações em seu benefício. E estar com alguém pelo motivo certo é mais importante do que você estar com a pessoa certa. Né? Como, nós, como bons seres humanos que nós somos, né? os relacionamentos que nós formamos com as outras pessoas são vitais para o nosso bem-estar mental, nosso bem-estar emocional. E, na verdade, até para a nossa sobrevivência, né? Um relacionamento saudável torna a nossa vida muito mais saudável. Mas como tornar os nossos relacionamentos saudáveis, né? Como curar um relacionamento que muitas vezes é doloroso, né? É aí que muitas pessoas me perguntam se tem algum jeito. E eu sempre digo que jeito tem, né? Um jeito tem para tudo. A questão é saber se a solução é viável ou não, ou como tornar essa solução viável. O relacionamento não pode ser considerado saudável só porque é, se compartilha é, algo entre é, duas pessoas que se amam, né, que se apoiam, se encorajam e ajudam uma a outra. Um relacionamento saudável começa com duas pessoas que, independentemente de qualquer coisa, se importam com a outra, né, tanto na prática quanto emocionalmente. Um relacionamento saudável ele é composto por pessoas, né, que se entendem e que se completam, né, nas suas qualidades e que se suprem também aí nos seus defeitos, né? Um relacionamento saudável é formado por pessoas que se comunicam, né. E se comunicar não significa ouvir a outra pessoa ou é, ter liberdade de falar, é, Apenas né? se comunicar é ter a liberdade de falar abertamente e permitir que a outra pessoa faça o mesmo, sem que nenhuma se sinta constrangida, se sinta julgada, humilhada. Né? Não é só uma questão de confiança, é uma questão de respeito, né? mas encontrar tempo um para o outro, participar da vida um do outro e deixar que a outra pessoa participe da sua vida também. né? Cada pessoa é única. Cada um de nós tem suas próprias necessidades, seus próprios desejos, né? Muitos deles mais íntimos, alguns até secretos. E com tudo isso, manter um relacionamento saudável pode parecer difícil para muitas pessoas, impossível para algumas, mas na realidade não é. Né? Não é difícil, na verdade. Nós somos, somos nós que gostamos aí, é, de dificultar as coisas, mas a realidade é que se mantém um relacionamento equilibrado, às vezes é difícil, né? Curar um relacionamento, então, pode parecer ainda mais difícil. Então, se permita ficar chateado e sentir as suas emoções quando você precisar, né? Mas permita que o seu parceiro ou sua parceira também faça isso, né? Para curar um relacionamento, é preciso que ambas as partes se permitam sentir tudo o que cada um precisa sentir, né? Tentar reprimir as suas emoções, aí só vai piorar tudo, né, não tem como tentar ignorar um touro no meio de uma loja de cristais, né, ou você agarra ele na unha, ou cedo atrás ele vai sair quebrando tudo, né, e se dar o espaço e o direito de sentir, né, e processar os seus sentimentos é o primeiro passo realmente para começar a curar um relacionamento, né, e aí vem o mais difícil, né, que é se interessar em conhecer realmente outra pessoa, né, nós... Um pouco nos interessamos, inclusive, em conhecer a nós mesmos. Né? E é curioso, quando eu entrego um estudo numerológico, como algumas pessoas abordam já de cara a questão do número do relacionamento. Né? Todas elas, raras exceções, se identificam com as características que estão ali descritas, mas é que começa o um grande erro. Né? Elas lêem. Elas se identificam e acham que precisam mudar aquilo que consideram negativo para serem aceitáveis pela outra parte. Né? E não é isso. Na verdade, tudo aquilo que está orientado pelo número do relacionamento não é para a pessoa, não é para ela tentar mudar. É para as outras pessoas. né? É para ser lido e entendido pela sua parceira, ou pelo seu parceiro, pelos seus pais, amigos, filhos, ou qualquer pessoa com a qual você tem um relacionamento mais íntimo, um relacionamento mais próprio. Tudo que é informado no seu estudo numerológico é para você, né? menos é, as informações do número de relacionamento, que deve ser conhecida principalmente, né? claro, além de você, mas principalmente por quem convive com você. Então, de qualquer forma, um relacionamento pode parecer sufocante se você não estiver pronto para compartilhar sua história com outra pessoa, né? se você não estiver preparado para viver uma nova experiência junto com outra pessoa. Por isso é muito importante que cada um conheça muito bem as características, né? as necessidades da outra pessoa. Então esqueça essa história de que basta ser você mesmo né? e as pessoas certas estarão na sua vida pelos motivos certos. Isso não existe, isso é uma grande bobagem. Né? Seja sempre você, seja autêntico, mas isso não significa que os outros vão te adorar pelo aquilo que você é. Né? No mundo de hoje, principalmente cheio de moldes de mídias, é... para muitos aí a sua história é mais importante do que aquilo que você é. Então é muito importante realmente que você esteja pronto para aceitar as outras pessoas, né? é, nesse caso como ela é, independentemente de ser aceito né? é, pelo que você é. O importante é que você não se conforme apenas em ser aceitável, né? porque aí você vai estar criando um relacionamento de aparência, né? e é óbvio que isso não vai dar certo, né? não vai dar em grande coisa. O relacionamento de aparência né, é que eles fazem as pessoas se esquecerem de quem elas realmente são né, e daquilo que elas gostam realmente. E um relacionamento saudável é aquele onde ambos se respeitam, ambos se ajudam mutuamente né, e ambos se compensam e se completam em suas necessidades. Mas o principal é que um faz o outro feliz, né, porque prioriza a sua felicidade. Né, e aí sim faz as coisas... Que gosta para se manter feliz e com isso completa a felicidade da outra é, pessoa porque se sente e é feliz, né? Então entenda que o seu parceiro, a sua parceira, era alguém antes do relacionamento e ainda continua sendo a mesma pessoa durante ele, né? O mesmo vale para você. Então, esqueça essa história comunalista de nova era, que para um relacionamento dar certo, é preciso sacrificar pela outra pessoa, né? que quem ama se sacrifica pelo outro, e que a felicidade de uma relação vem do sacrifício mútuo, porque isso é uma das piores imbecilidades que alguém pode ouvir, tá? O Ou que alguém pode dizer, isso é uma grande besteira. Né? Felicidade e sacrifício são conceitos, são sentimentos totalmente opostos. Só o fato de juntar as palavras sacrifício e felicidade em uma mesma frase já é uma ideia conformista para justificar uma atitude de, de incompetência. Né? E já mostra quem está falando isso não tem noção do que está falando. É totalmente incompetente. Né? O mais importante para curar um relacionamento doloroso é manter esse relacionamento saudável, né? sendo capaz de viver cada momento intensamente, né? mantendo o foco no presente. Esqueço o passado, né? mesmo que você fique aí tentado a olhar para o passado ou até mesmo tentado a planejar tudo para o futuro para antes de fazer isso e se concentre no momento, tá? É, lembra do que eu falei lá no começo do vídeo? Se permita ficar chateado, se permita sentir suas emoções, se permita sentir tudo que cada um precisa sentir, né? Porque é só assim realmente que vocês vão se livrar das mágoas, né? Seja elas quais forem de uma forma que você deve esquecer o passado, também não vai tentar adivinhar o futuro. Né? Se concentra na situação atual, se foca no momento. Né? Se preocupem em serem e se sentirem felizes nesse momento. Né? Se entre perdas e ganhos, erros e acertos, o momento é feliz, ele será um passado feliz e vai estar criando um futuro. Feliz, obviamente, né? Então, se concentre no que você pode fazer para tornar o momento atual melhor, né? Ouça suas necessidades, entenda as necessidades das outras pessoas ou da outra pessoa, nesse caso específico, né? Porque nós estamos falando em relacionamento afetivo, principalmente. Mas essas orientações valem para qualquer tipo de relacionamento, né? Seja com seus pais, filhos, amigos, familiares, profissional, né? Essas orientações valem para qualquer tipo de relacionamento, né? Então, agora que você conhece essas dicas, ficou bem mais fácil curar aí o seu relacionamento, se ele for um relacionamento problemático, né? E mesmo que não seja o seu caso, agora você sabe como orientar outras pessoas a terem um relacionamento mais equilibrado, né? Existem muitas outras opções aí para termos uma vida é, melhor e prosperarmos, né? Mas nossos relacionamentos é, e a maneira como nós nos relacionamos com as pessoas afeta todas as áreas da nossa vida, né? E agora, se você não tem certeza que consegue fazer isso sozinho e acha que precisa de ajuda, eu posso orientar você, né? Através da minha energia, eu posso te dar todas as orientações e o apoio que você precisa para lidar com essas e outras áreas aí problemáticas da sua vida. Então, se você precisar, me chame pelo WhatsApp ou pelo Telegram, tá? Como você preferir, se quiser me ligar, vamos conversar sobre a sua situação e traçar um plano de ação aí que torne a sua vida realmente próspera, né? Todos os meus contatos, inclusive, estão aí na descrição. Do vídeo, né? Então vem aprender a usar a numerologia para curar seu relacionamento e criar uma vida muito melhor, né? E entenda uma coisa, as áreas da sua vida que não estão funcionando não são o problema, né? Elas são o sintoma, elas são o reflexo de uma condição de resistência ou de persistência, né? de um padrão de comportamento que te deixa na defensiva e que cria um estado de medo e de perturbação que te impede de aproveitar cada momento da sua vida como você poderia e como você merece. Aproveitar, né? Isso, isso destrói a sua capacidade de ver as coisas com clareza. Né? Isso te força um comportamento destrutivo. Cada relacionamento, né? Cada área da vida que não está funcionando tem uma condição e um motivo, né? Mas é... a partir do momento que essa condição é encontrada e ela é entendida, o medo e a tristeza desaparecem, né? Aí você restaura a sua capacidade de ver claramente. Pode ver que aquilo que precisa ser feito para resolver. É, os seus problemas. Né? As soluções automaticamente começam a aparecer aí. É, e uma vez resolvido o problema os seus reflexos também vão desaparecer. Né? Eu já disse isso uma vez e eu vou repetir, todos nós somos capazes de criar uma vida incrível, né? nós só precisamos descobrir como fazer isso. Então, pratique o que eu chamo de transparência radical. Né? A partir de agora, em vez de reprimir as suas emoções, seja radicalmente transparente né? então, um com o outro, de você, seu parceiro ou sua parceira, sobre o que está te magoando, né, ou que te magoa, né, coloca tudo para fora. Pode parecer um pouco estu... maluco, né, vamos dizer assim, uma tolice, ou mesmo constrangedor, mas admitir certas coisas é, na grande maioria das vezes, o melhor jeito de restaurar a harmonia de qualquer relacionamento. Por hoje nós vamos ficando por aqui. Se você quiser solicitar os meus livros gratuitos, é, ou conhecer os meus livros publicados, os links estão aí embaixo na descrição do vídeo. Se você gostou do assunto do nosso vídeo de hoje, deixe seu like, se inscreve no canal, se ainda você não está inscrito, né? assim você me ajuda a levar gratuitamente esse conhecimento para mais pessoas. Muito obrigado pelo seu tempo, pela sua atenção, principalmente pela sua companhia. Um forte abraço e eu te vejo lá no nosso próximo vídeo. Até lá!